E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Have a Nice Death. Parece que é um metroidvania, mas é um roguelike também. Foi recomendado aí pelos amigos do Discord e também nos comentários aí do canal. A gente vai jogar um pouquinho para conhecer. Tá aí a prova que eu ainda não joguei. Tô tá bem. Tá aí o livrinho. <laughs> é bom hein? Parece <laughs> divertido. É Hein? Morte cansou? Terceiro usou serviço. Foi encolhendo... Durou um mini burocrata Não. A animação inicial é muito legal, hein? Eu achei Da animação inicial aí Eu achei que A gente ia enfrentar A morte, né Mas Não A gente ia a morte enjoou de Rodar as almas transformamos um burocrata, e enjoou de ser um burocrata ah, pô, O mouse bem que podia sumir, né? vou tentar deixar no cantinho Você não pode simplesmente sair improvisando, sabia? Tem que seguir o procedimento a risco O que você precisa fazer, é? Ah, essa diretora é pessoa Chegou na hora certa, senhora Isso aqui está um verdadeiro inferno O Brett resolveu deixar todas as almas entrarem em ser devido inspeção Todos os nossos departamentos estão supercarregados assim como eu ah. Argumentar com seus colegas os tormentos, eles são responsáveis por esse caos. Vem de volta, senhora diretora, e tem uma boa morte. Tá? Aqui tem olha só quanta coisa tem. Um mapinha dia de funcionários, maldições. Vai ter árvore de maldição. Nossa arma e o um mapa. Tá? Oh, legal, visualmente é muito bonito. Deixa eu quando for botar a casa da Fink em ordem, só não, só não vá se quebrar tudo logo de cara, hein? Vamos para aquecimento, quero ver esses ossos instalando. Vamos, tá. Vou pular. Investida? Ó. Não tá com cara de Metroidvania não, viu? É um tutorialzinho, né? Maioral. Ah, a gente pode alterar, alterar a arma. Foi oh, que legal. Ah, é o botão direito é, Segura aqui Especial opção, ah, não tem armas diferentes. <risos> Parabéns. Dá um ataque pra cima e tem um nome não é um tutorial de Tá se... explicado 5 lingotes Opa, aí sim Deve ter uns um secreto senhor. Uma secretária não, uma executiva. Ah, também tem homem e mulher, são executivos homens e mulheres. Ah, isso, carrega. Hum. que partida de longe, né? Agora eu posso... Ah... Isso. Martela, mata. Ah, a gente pode trocar as armas, é igual dentro dedo de céus. Não estou vendo muita vantagem nisso aí, não, viu? apesar da mobilidade estoque de equipamentos departamento, almário apesar da, de ter muita mobilidade ele deve estar faltando vários elementos para passear entre os sandálios né? Eu preferia que todos os ataques fossem direto no teclado Temos aqui suplemento vitamina. Olha, oh, também tem um ataque para baixo. O que será que é isso aqui? Acho que eu pulei alguma parte do tutorial que não deveria ter pulado. agora que eu vi que o HP aumentou, que é o suplemento vitamínico. Escritório do RH, vamos subindo, né? Vamos subindo para ver até onde vai. Talvez as coisas que a gente está coletando vá servir para alguma área de mercado. É muito bonito, a música é bem legal, bem agradável mesmo. Caiu um bagulho aqui, deu um número gigante. Tipo. Olha só. Contra a Maldição. Ahn... Legal, ela gruda nos cantinhos e sobe a parede Não está se mostrando difícil, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Beleza mesmo. Boa senhora, finalmente decidiu sair do seu escritório um trabalho. Eterno, blá blá blá blá blá blá. Ah, bônus! Você vai adivinhar Você nunca vai adivinhar o que acontece a seguir Pegando fogo Necromante Evidar né? é um. Vamos botar fogo, né? Que legal tentando né, vai que tinha Quer elevador? vamos pra loja finalmente a loja ó é bonito hein prazer vê chefe o que, que temos aqui? café longo, desperta, defuntos e o ânimo da equipe, concede 40 pontos de vida Espada dupla. Duas lâminas melhores que uma. Vamos ver como é que está a nossa arma mesmo. 10? 50? Melhorar a loja. Ah, tá. E agora? <risos> Compramos, eu não presta. Vamos trocar o rompe céu, que não, é, não parece ser uma boa. Vamos. Não, não tem, não tem como melhorar a loja. Por isso. Tá vendo? Tô com um o céu A gente quase não usou. Esse tá com uma cara de ser mais legal. posto de segurança. Agora eu acho que é chefe, não tá aqui o cara. Salão da eternidade. O oh! que está acontecendo aqui, velho? De onde vieram todas essas almas? O que te importa? Quem é você, afinal, com essa cara de boneco esquelético? deve ter sido na parte, né? Pô, oh, legal! Ele é tipo um gárvula, né? Vamos dar uma olhada aqui em opções rapidamente... Nossa, temos um fim no aí. <risos> ah, foi mal chefe, eu não reconheci a senhora. Então, estamos numa boa? Pode, se eu poço e faça a triagem dos chegados rápido. <risos> Segunda fase será? não. não. Ah. Ah, que legal Ganha 10 pontos de vida, ganha mana Transferência 1 ganha transferência 1 após ah, causa mais 5 de dano é? Mais 5 de dano Damos 10 de dano, não é? 10 para 5 é É uma evolução Bom, eu acho que a gente já fez ó, é Um tutorial Primeira parte Por sorte, não tomamos acerto até ficar fácil de digitar. Defeitor. <risos> <risos> é bom de jogar isso aqui, hein. Pode <risos> jogar ah, O bichinho do Da animação Opa Não sei não, nem Parece Parece que os inimigos são levemente mais complicados nessa segunda arte. É um pouquinho mais agressivo, pra Opa! Que da hora! Tá com cara de que... Cara, as animações são muito... São muito legais Ganha inflação, ganha um de bônus, feitiço, ele nem tá usando feitiço, eu acho. Consumir uma alma, a gente consumiu alma. Ah, uma penalidade. Putz. Putz, que legal, a gente já pegou um negócio que tirava a penalidade, usamos agora. Você escolhe os bônus, mas, é. por outro lado, eventualmente você tem a penalidade. É legal, é legal. Por enquanto, extremamente divertido. Por enquanto, né? Ah foi, consegui, consegui. Descanse em papelada. Ó. Tem um monte de ouro aí. O que, que faz com esse ouro? <risos> o tamanho dela na mesa. Estou <risos> tão feliz de te ver, eu sou Pitbull que veio junto na isso Fofura Ah, é tudo que a gente coletou É parecido com aquelas garrafinhas que estavam pendurada no Dead Cells, né? Eu comprei um negócio sem querer, mas tudo bem. Ué, a gente consegue comprar. O que é isso aqui, Papieira. Ah tá. Fica mais barato conforme você cumpre ou usar todo o dinheiro que você tem, ou, ou fazer mais ou menos a missão para ter um desconto gigantesco Pô, Legal, hein? Legal A gente não viu nada, né que nenhum faz. Converne com um punho e uma luva de ferro São armas, armas novas. Também tem lanchinhos, ó, pontos de vida Sensacional Bom é isso, a gente vai encerrando por aqui né? O Have a Nice Death é bem legal, bem legal. recomendação, ele não é o Final Release Pelo que eu, pelo que eu vi aqui, acho que ele está em desenvolvimento Não, não Achei esse tem para algum console, por enquanto só tem no <risos> Só tem para PC, mas provavelmente vai sair para console Porque é muito bonitinho muito legal é um bom jogo. Boa recomendação. isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Tá de nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente a gente pode estar tá lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.